Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Tony Rodrigues Além da Notícia. Hoje é sábado, dia 11 de fevereiro de 2023, dia de Nossa Senhora de Lourdes, dia do zelador, dia internacional das mulheres e meninas na ciência e dia mundial do enfermo. Peço que você se inscreva no nosso canal e deixe o seu gostei aqui para qualificar o nosso vídeo. Vamos aos nossos destaques de hoje. Bom, eu quero começar aqui por uma notícia internacional, tá, pessoal? O Brasil, é, sob a gestão do suposto presidente Lula, nomeou a ex-presidente Dilma Rousseff para comandar os BRICS. Daqui a pouquinho eu falo sobre o que é os BRICS. A Dilma Rousseff foi uma presidente deposta do comando do país por crime de responsabilidade. Você lembra bem do caso das pedaladas. Muitos dizem que não era crime, mas o Congresso Nacional considerou e o próprio Supremo Tribunal Federal avalizou o impeachment e o afastamento da Dilma e depois, evidentemente, o seu afastamento definitivo. E agora ela vai assumir a presidência do Banco dos BRICS. São os países em desenvolvimento. Ela foi indicada pelo Lula para o comando do banco, que financia obras de desenvolvimento nos chamados países emergenciais. E os BRICS representam cerca de 65% da expansão do PIB mundial. Outro assunto que nós queremos tratar aqui no vídeo de hoje, o ministro Luiz Fux, do Supremo Tribunal Federal, concedeu uma liminar na última sexta-feira, dia 10, permitindo que os estados voltem a patamares antigos do ICMS na energia elétrica, que foram reduzidos por lei Federal, né, do então presidente Jair Bolsonaro, em junho do ano passado. Ele argumentou que o texto legal causou prejuízos aos cofres públicos e estaduais. Ele não pensa no prejuízo que causava as finanças pessoais, né, a, a, a situação financeira de cada cidadão que agora vai ter que voltar a pagar a energia elétrica com preços mais elevados Preços, aliás, aí é, aqui no estado do Piauí, por exemplo, um dos maiores do Brasil, com 31% do imposto incidindo sobre a tarifa de energia elétrica. Daqui a pouco a gente vai saber realmente qual o tamanho do impacto disso na economia de cada um de nós. Bom, não poderia deixar de tratar nesse vídeo sobre a viagem do Lula aos Estados Unidos. Ele foi lá para se reunir com o Biden, a fim de, Joe Biden, presidente americano, a fim de tratar sobre um fundo especial ou uma política de apoio para a preservação da floresta amazônica. Mas só que o Lula, como sempre... Ele, ele, ele colocou, né, meteu os pés pelas mãos e passou a atacar o ex-presidente Jair Bolsonaro. Ele não esquece do Bolsonaro hora nenhuma, né? A conversa entre os dois presidentes foi no salão oval da Casa Branca nos Estados Unidos. E o Lula disse para o Biden o seguinte, nos últimos anos a Amazônia foi invadida pela irracionalidade política e irracionalidade humana, porque nós tivemos um presidente que mandava desmatar, mandava garimpo entrar nas áreas indígenas, disse ele. Ele não citou o nome do Bolsonaro, também não precisava, não é? Só que o Lula esqueceu de dizer que os crimes ambientais praticados nas gestões do PT foram realmente crimes ambientais, foram coisas tão absurdas que a própria então ministra do meio ambiente, a senhora Marina Silva, não apenas pediu demissão do governo, como também pediu para sair do partido dos trabalhadores, que é o partido do Meliante de Garanhuns. Bom, não estou aqui querendo justificar absolutamente nada e nem teria porquê. Eu só acho que não faz sentido um presidente da república de uma nação como o Brasil ir para um encontro com o presidente da nação mais poderosa do mundo para ficar falando que o ex-presidente isso de maneira leviana, mandava desmatar, porque não existe, não, é? não há indicações, não há indícios de que o Bolsonaro em algum momento tenha mandado desmatar coisa nenhuma. E, e é apenas uma, uma falta do que fazer, é apenas uma política de perseguição e de tentativa que o PT faz desesperada de acabar com a reputação dos outros, de assassinar com a reputação dos outros. Agora, o Lula foi, foi recebido nos Estados Unidos por um coro de descontentes brasileiros, pessoas que residem naquele país e que o recepcionaram. Né? Onde ele passava, havia faixas e cartazes de brasileiros dizendo que ele era uma pessoa mal-vinda naquele país, que ele, é, que ele deveria estar, na verdade, na cadeia, que o seu lugar de direito é a cadeia, e, evidentemente, Uh, mencionando os atos de corrupção que foram praticados em gestões anteriores do próprio PT. Bom, eu quero trazer aqui também para o estado do Piauí. Como sempre a gente faz nos um nossos vídeos, eu vou falar aqui um pouco sobre o nosso estado do Piauí. No diário oficial do dia 1 de fevereiro, diário oficial aqui do estado, o presidente da Assembleia Legislativa, deputado Franzés Silva do PT, Aqui é tudo dominado, tá, pessoal? Não se espante, porque aqui no Piauí é tudo dominado. Assinou a nomeação de milhares de novos comissionados. Ele havia demitido 3.500 comissionados que foram colocados pelo ex-presidente temista Sampaio e agora está colocando os seus comissionados. Esses comissionados, eles não têm a obrigação nenhuma de dar expediente, de prestar serviço nenhum. Eles, muitos deles voltaram para a folha de pagamento, e aquela, aquela exoneração que nós vimos foi apenas um, um teatro para a mídia, a fim exatamente é, de fazer uma peneira, né? tirar os que de fato eram mais ligados ao seu Temístocles e colocar aqueles que o Temístocles colocava para ajudar também na política do PT. E para finalizar o nosso vídeo, falar aqui sobre as viaturas lilás da Polícia Civil do Estado do Piauí em defesa da segurança da mulher. Segundo o discurso do, do grande Chico Lucas, que é o nosso secretário de segurança aqui do Estado, quem critica as viaturas lilás é o um ignorante que quer perpetuar o machismo estrutural. Essa coisa parece tanto com o PT né, que chega a soar ridícula. Quem é que está querendo perpetuar coisa nenhuma e o que é que a cor de uma viatura vai eh, mudar na política de segurança em defesa da mulher? Não muda absolutamente nada. A cor de uma viatura não traz segurança nenhuma para a mulher. O que traz segurança seriam políticas de inteligência, seriam políticas sociais, seriam políticas culturais do próprio governo. Não apenas a segurança pública, não apenas a repressão. O que ele teria que fazer era se cercar de pessoas competentes... E usar um pouco da competência que ele diz ter, né? o seu Chico Lucas. Então é isso, pessoal. Esse é o nosso vídeo de hoje. Peço que você deixe seu gostei, se inscreva no nosso canal e ative as notificações do sino para receber informações toda vez que a gente publicar um vídeo novo. Tony Rodrigues, Além da Notícia.